Violência doméstica ocorre num contexto sociocultural que determina as atitudes públicas face ao que é inaceitável nas relações privadas. E os médias não só espalham essas atitudes, como têm um poder político e social de as mudar na sociedade. Procedemos ao estudo qualitativo do conteúdo de 217 notícias sobre violência doméstica, disponível no PT entre 2013 e 2017, com origem nos três principais diários nacionais. Pretendíamos perceber quais os conteúdos das notícias sobre a temática, saber se esses conteúdos refletem formas de manter o status quo ou se sinalizam mudanças positivas na abordagem da violência doméstica e refletir sobre as implicações da relação entre os média e aquele fenómeno. fenómeno. A ideologia usada foi a análise temática indutiva numa perspectiva interseccional, e a organização analítica dos dados evidenciou no primeiro tema, sustentado em narrativa orçadana comum, sinais de uma ideologia hegemónica que ainda inibe a função de informar com clareza e promover uma reflexão sobre os fatores que determinam e alimentam o fenómeno. Esta linha, o sensacionalismo parece ser uma ameaça à eficácia desta informação, tal como acontece com a forma telegráfica que também surge nas notícias recolhidas. Da análise do segundo tema, performance do sistema, verificamos tomadas de posição sobre a violência doméstica em todos os quadrantes políticos e a produção de respostas pontuais e estruturais ao problema por parte da sociedade civil e da governação. A violência doméstica está na agenda política e nas preocupações sociais de forma crescente. E já é possível uma perspectiva crítica da atuação de agentes-chave que respondem ao fenómeno em vários palcos da vida social. Assim, o processo de construção da mudança tem tido algumas conquistas. No terceiro tempo, espelha igualmente a violência doméstica como fenómeno sustentado numa energia de poder transversal para a qual também contribuem os média. Em suma, encontramos uma abordagem desta forma de violência que ultrapassa o conceito da violência de género, mas que dificilmente vai além da descrição mais ou menos sensacionalista dos casos. Mas, num tempo em que a violência doméstica está na ordem de ter, para além de dar visibilidade ao fenómeno, importa continuar a compreender que fatores o determinam ou o precipitam e o mantêm o que implica colocar algumas questões. Ao dar notícia sobre a violência doméstica, de que forma se contribui para a manutenção de estereótipos, de uma ideologia que sustenta o desequilíbrio de poder entre vítimas e agressores? De que forma noticiar sobre a violência doméstica espelha a responsabilidade social de promover a compreensão deste fenómeno, não como doméstico no sentido circunscrito à privacidade das famílias, mas com determinantes sociais que precisam ser compreendidos e questionados? Quanto às vítimas, femininas, masculinas e de várias idades, de que formas as notícias sobre a violência doméstica lhes dão poder de autodeterminação e de considerarem interromper o ciclo? Que papel têm os meios na divulgação das consequências para o agressor e que fazem dessas mesmas consequências? Este trabalho pretendeu promover uma reflexão mais profunda e o desafio do passado da investigação para a ação. Uma dimensão prática seria o reforço na formação dos agentes sociais que fornecem informação e que criam notícias no sentido de rentalizar o poder efetivo que detêm como agentes de mudança.